Metabolismo basal de repouso, é 70% 80% E inclui energia gasta pelo organismo para manter suas funções vitais Vocês aí estão usando o seu metabolismo basal Atividade física, meu Alandro 20% a 30%, no máximo, uma atividade física intensa cara que vai fazer uma atividade física intensa Intensa Atividade física intensa, um HIIT, um crossfit Uma hora, uma hora e meia Vai gastar em torno de 500 calorias Cada banana tem 100 O cara vai lá depois, come três bananas, meu irmão, ferrou então, assim, não é isso que faz emagrecer, primeiro de tudo. Não é atividade física. Atividade física, ela medeia, o nome é isso mesmo, é estranho. Várias reações metabólicas. Isso é importantíssimo que você faça a gente vai entender o porquê. Mas se você quer emagrecer, primeiro de tudo as pessoas perguntam, ah, consigo emagrecer com musculação, a gente vai ver as melhores estratégias. Mas tu consegue emagrecer até sem treinar. Ou bota o cara ali debaixo do escombro, tira ali três dias depois, o cara tá fininho, meu irmão. Fez nada, ficou parado. Então assim, déficit calórico, velho. Não tem como. Então primeiro de tudo é isso. A gente vai estar tá conversando, então, dúvidas, dando estratégia. Então, chega o cara lá, pô. Tá... Sobrepeso, caramba, o foco primeiro do cara, você tem que entender isso pro foco. É perder peso. O que vai ser mais importante? A estratégia nutricional, mais do que a atividade física. Porque esse cara não vai estar condicionado, ele vai gastar pouco na atividade física, a gente vai ver que depois, com o tempo, você vai se adaptando, gasta menos ainda. Então, não adianta o cara estar num déficit calórico, por exemplo, numa dieta low carb, num jejum, e botar um exercício de alta intensidade, não vai fazer. É melhor o cara estar nesse déficit calórico, exercício de baixa intensidade, para ele fazer alguma coisa, o cara perder peso. Criança, tem uma taxa de metabolismo basal mais alta e vai reduzindo na infância e aumenta na adolescência que é quando tem ali o esporão do crescimento que a gente chama que tem aquele boom hormonal. Reações anabólicas consomem energias, reações catabólicas liberam energia. A gente vai ver isso tudo amanhã. Então às vezes a pessoa chega aquela mulher lá, falsa magra, eu vou sempre dando é, situações do dia a dia para vocês entenderem o que eu tô falando para onde quer chegar. Então chega aquela falsa magra ali, que vai perdendo, vai perdendo, uma hora estaciona, não perde mais. Não tem massa. Aí tu fala, pô, tu tem que ganhar um pouco de massa para emagrecer, porque o processo anabólico consome energia.